Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em uma casa muito sinistra, certo aí? Certo, Thiago. O proprietário do local aqui dessa casa, ele chamou a gente para fazer uma investigação. Ele disse que o local aqui está muito sinistro, está muito assombrado, né é Isso mesmo. Ele comprou a propriedade quando ele comprou... Os vizinhos falavam que o local aqui era muito assombrado, que outras pessoas já viram lobisomem, já viram saci pererê, outras pessoas dizem que vê assombração e ele não sabe o certo o que que tem, só que ele escuta muito barulho e ele já viu o vulto aqui, né Thaís? E falaram, os vizinhos falaram para ele que ele não ia durar três meses três aqui, meses. né Thiago? isso aí. Então a gente veio aqui dar uma olhada como que é a casa, fazer o reconhecimento pra gente tentar descobrir, fazer uma investigação pra tentar descobrir o que que acontece aqui nessa casa, né Thaís? Isso mesmo, hoje a gente veio só pra fazer o reconhecimento do local, né Tiago? Ele o... mora um pouco mais pra cima aqui. Isso, e agora a gente vamos entrar ali dentro, vamos ver como que tá a casa por dentro. Parece que essa casa aqui já tem mais de 100 anos, né Thaís? Parece que sim, Casa tá centenária. O que tava falando ali. Ó, eu tenho um amigão aqui com nós, opa. Não mordeu não. Hein? Ó, tem que aparecer na filmagem, bichão. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. aí essa casa aqui tem mais de 100 anos, certeza. Isso aí. É uma corda, né? Uma corda. Olha essa janela, cara. Caraca, mano. Pessoal, tá de dia ainda, mas olha como que a lanterna faz a diferença, isso. porque tá, é no meio do mato. E, e pessoal, tem uma um rio ali, uma represa, não sei o certo o que é, que a gente não viu ali ainda, né, uhum. Thaís? Mas escutei barulho te... de é. água. Vamos dar uma volta aqui? Vamos. Depois a gente entra na casa. Olha o relógio aqui, ó. De energia. Uhum. E ele também não sabe quem que morou aqui, né, Thaís? Não. O que é isso aqui? Cuidado, esse bicho aí, cara. É né? ah, tem bastante janela cara, deve ser uma assim. aí tem... Caraca. aí tem outra aí. olha lá, olha é Tiago, uma lagoa ver? Pessoal, ele contou ali a história para gente, ele chamou a gente, né, Thaís? só que uhum. ele não quis aparecer ele pediu pra gente vir aqui e ver certinho pra gente estar tá voltando à noite, né, Thaís? Ele falou que ele não gosta nem de tirar foto. Mas ele mora mais pra cima aqui. E ele mora sozinho aqui, pessoal. Cuidado aí, Tiago. Olha, já, é... já é água. É, tá? já é água aí. Olha a bomba, Tiago, que joga água pra cima. É, eu tô vendo, um. acho que é um pato lá no ah, meio do lago. Ah, verdade. Já não dá pra, pra ver, não. Olha. Olha, que da hora, hein. Legal, hein, Thiago? Local bonito, não é, isso? Bonito. Imagina tudo isso daqui, Thiago, quando as pessoas moravam aí, tudo limpinho. Então. Isso ia ser bem legal. Ó, vamos ver essas partes aqui de fora primeiro, ia pessoal, mais e depois a gente vai então. entrar dentro da casa. Então, cuidado. Vamos ver por aqui, ó. Olha a janela, a gente, tá aberta. E olha o jeito que era a janela. Então. Cuidado, tá ah, caindo. Tem um negócio aqui dentro. Que... Não faz ver o que tem. O okay. que? Nossa, Nossa, olha ó. a mesona ali. Olha aqui, tá isso. Nossa, Thiago. É uma... Muito antigo isso aqui. Hein? Carroça. Carroça. Né? Pessoal, antigamente quando não tinha carro, era um, um burro, um boi que puxava as pessoas aí, ó. Tem muita gente que não conhece um desses, né, Tiago, de uhum. perto. Você já andou nesse aqui? Já. Já? Na casa da minha tia tinha um que a gente andava. Ó, legal. Você vem mesando ali? Então, da hora, cara. Essa mesa parece ser mais nova, assim, vista do, da casa, das coisas aqui, Sim, né? Talvez até foi ele mesmo. Piso. Olha ali o lago, ó. Nossa, deveria ser muito gostoso aqui, tia. Olha aqui tem uma pia. Tem uma pia. A ver, o pessoal pescava ali, né? Já fazia uhum. um churrasquinho aqui, assando o peixe, não foi? Mas quem será que morou nessa casa centenária? Então. É. Nossa, aqui devia ser um... Sim. Passarinho? Pode ser. Ou um galinheiro. Não é. sei. Agora, Thaís, vamos lá para dentro da casa? Vamos lá. Thaís, olha essa casa, cara. Ó, tem uma portinha que tá com corrente, ó. Aí tá aberto, né? Vamos entrar por aí então. Tá aberto, vamos entrar. Cuidado, hein? Olha para cima. Essa? Ele falou mesmo que o funcionário guardava os negócios é, aqui, né? Que, ele falou que eles guardam a ração aqui pra... Acho que pode ser galinha, sei lá. Olha, Thiago, tem um baú lá, cara. Deixa eu entrar ali pra ver, vamos ver lá. Cuidado, hein? Né? Olha, tem um colchão. Entra aí. Bonito. Olha a varinha de pescar. Olha o negócio de pescar, tá vendo? Uhum. Vamos Nossa... Pode ter muita história aí, já. Uhum. Depois, Depois a gente pô... tem que perguntar se essas coisas é dele ou já estava na casa. É, ou talvez ele, ele f... pôs aqui, né? É, se ele falar que já estava, a gente pode perguntar para ele se ele deixar a gente... Isso. ...olhar. Pra gente investigar, né? Uhum. Olha aqui, Thaís. Tá Caraca, Thiago. Cara do céu, velho. Casa... Essa casa é sinistra, meu Deus. Olha, é tudo preto em cima. Realmente essa casa é centenária, hein? É. Os números tudo preto, né? Uhum. Essa Será é que era pintado assim? Não. Isso é coisa de fumaça, só. Olha, acho que pegou fogo ali naquele é canto, hein? Ó, cerveja, pinga. Oi. Roupa, colchão. Caraca, mano. É. Aqui tem uma folhinha de 2012, mas isso daqui não tá abandonado de 2012 não. Não, talvez eles que pôs no né? É. Depois, Ó, tem feijão. Tá é essa casa sinistra, assim, Ó, aqui. radinho, esse radinho é antigo. Nossa senhora. Aqui deveria ser só uma dispensa, né? Pode ser, né? O que é isso? Então, não sei. Pessoal, vocês sabem o que é isso? É uma linha de pesca, né? Caraca, que então tem é isso. Aqui deveria ser sala, cozinha, né? É Aqui provavelmente deveria ser a sala. Tiago. Aqui é a cozinha. Tá tudo preto ali, ó. Será que pegou fogo? Ah, o quê? Olha o tamanho dessa aranha. Nossa, Tiago, cuidado. Você tá vendo? Eu tô. Será que ela tá viva? Não, não mexe. Tá morta. Não rela. Acho que a câmera não pega. Vira cara. daqui de cima, aqui, ó. Daqui de cima, ela tá morta. Tô com medo, Tiago. É, eu tô vendo. Se ela se mexer, eu te aviso. Conseguiu pegar? Nossa Senhora. Deus me livre. Cara do céu, eu cheguei a me arrepiar agora, velho. Olha a panelinha antiga ali, ó. Uma colher. Verdade, hein? O que, que tem atrás da porta? Olha aí. Hã? Olha o que tem atrás da porta. Tem não né? Tem não. O que, que será? Tem alguma alma aqui? Alguma coisa sobrenatural nesse local? Já tá de dia e você vê aqui na câmera como parece tá noite, Ó. cara. Ah, aqui era a cozinha. Meu Deus do céu. Olha. Fogão aranha. O que, que é isso? Banheiro de sinistro, olha ali. mãe da aranha ali. Mas não tem patente. Então. Será que ninguém fazia cocô aqui? Será? Pia. Antigamente, Thiago, fazia muito assim, ó. É, entrava vento, né? Aham. Uhum. Isso também. Né? É bicho quando chovia. É, mas essa pessoa. Pessoal, casa que casa é sinça, velho. Demais. E pessoal, ele, ele assiste o nosso trabalho, ele mandou mensagem pra gente, né, Thaís? eu uhum. tia, vem aqui na, no meu sítio aqui, tem uma casa aqui e o negócio tá sinistro. Ele falou, desde quando ele mudou, ele escuta barulho, vevuto, os vizinhos falavam que tinha saci pererê, tinha lobisomem rodeando aqui, né, uhum. Thaís? Falou, você não vai ficar três meses. E eu, na verdade, eu não sei quanto tempo ele tá aqui, mas já faz um tempinho, né, Thais? Ele disse que sempre escuta, toda noite. Só que, que ele negócio. falou que ele nunca viu nada, né, Thiago? Mas é. ele só escuta barulho. Na verdade, ele disse que não entra aqui. Ah, o cachorro, que susto. susto o pessoal, viu um negócio passando aqui na janela? Aqui, ó. Falei, caramba. o cachorro. Que ele falou que, o, que ele escuta barulho, tudo ele não entra aqui dentro da não casa. Não por causa ele... da fama, dos vizinhos já ter falado das coisas pra ele. ele falou, pra que que eu vou ir lá? Aí ele fica de lá, ele não... Ele vulto, passando, escuta barulho que ele não sabe o que que é o certo. Então a gente vai investigar, vamos ver se a gente descobre a história dessa casa centenária. Até isso aqui ele, tem mais de 100 anos. Até né? ele falou assim que ele ia desmanchar, né? Ia desmanchar. Daí ele falou, ah, não, deixa aí. Daí depois os vizinhos veio e pediu pra ele, se, como ele não ia usar, se podia guardar as coisas aqui. Isso. Aí ele até deixou, mas o vizinho também vem uma vez a, por mês, parece que ele vem aqui só buscar isso, é. né, Tiago? Só de vez em quando. Então, pessoal, o local aqui é bem, bem sinistro. A gente vai estar voltando aqui de noite, a gente vai conversar lá com ele lá, vamos tentar descobrir mais informações. É... Perguntar para ele sobre aquele é... baú ali. Se perguntar ele falar que a gente baú, pode dar uma olhada, ele... a gente volta aqui e dar é, uma olhada. Perguntar ali. Se não é dele, as coisas, né? Porque se for dele, também não tem o que a gente olhar. Sim. A gente tem que saber a história Mas da eu casa. acredito que não, tá? Então. Ele por quê? Ele por quê? Ele, por quê que ele ia apanhar aqui? Então. Sei lá. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, achou essa casa aqui muito sinistra, a casa centenária, é uma das poucas casas centenárias que a gente poucas. foi. aí. E aqui eu acho que foi, tá construída muito, há uns 100 anos, mas depois ela foi adaptando, né? A é, energia... Adaptando. né então, tá construída há mais de 100 anos. Certeza é isso. É isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!